está começando a convenção dos anéis um evento aqui na ilha da gigóia rio de janeiro organizado pela terra leste e toca rj com apoio da HarperCollins collins brasil um evento medieval tudo sobre tolkien o tema principal aqui é a ilha de númenor e quem tá aqui ó Alexandre, beijo, beijo para todos que seguem você esse lindo <risos> Terra Leste. Olha, aí, ó. <risos> é isso aí, galera. Vamos conferir aí como que está sendo essa experiência maravilhosa. Eu estou aqui com o Eric Carvalho, né? Da Toca RJ. O Eric aqui, um dos organizadores desse evento maravilhoso, Vou falar um pouquinho a ideia desse evento aqui na Ilha da Gigoia, que tem o tema, né, de a queda de Númenor, né, que é, que é bem legal. Explica um pouquinho pra galera qual que é a ideia desse evento, a ideia também da Toca junto com a Terra Leste de fazer esse evento e, e se reunir com a galera para ver e falar coisas sobre Tolkien, né, e, e coisas medievais, né, principalmente. No geral, é. Então, no geral é isso, mas a ideia principal era retomar os Sim. eventos tolkienianos né, da Sociedade Tolkien e previamente a Hobbit.com e agora com a Convenção dos Anéis, voltarmos a ter um calendário correto de eventos para juntar todos os fãs da obra do Professor Tolkien. A nossa proposta aqui é fazer uma grande feira medieval, mas ao mesmo tempo uma convenção de fãs para conversar sobre a obra, para esse para fortalecer mais os laços da comunidade tokeniana. Exato, exato. E a Sociedade Tolkien, junto com a Terra Leste, quer trazer o melhor dos dois mundos, da experiência tokeniana e da experiência de fantasia medieval para todos nós. Né? Bem-vindos a Númenor! <risos> E o que nós temos aí de dar alguns exemplos de, de atividades? Então, nós temos aqui, por exemplo, é. a galera da Arena de Lutas de Espaço. Vou, vou mostrar, vai aparecer é. imagens aí. Temos a arquearia também, você quer treinar sua pontaria de <risos> flecha, a élfica a legoleana. <risos> é. Temos também a feira de artigos de mercado menor, alguns ah. é. Artigos de fantasia medieval. E, obviamente temos também animais exóticos, falcoaria, <risos> e outras coisas típicas de Númenor. Porque Númenor treinava esquilos e ursos e coisas assim, e temos aqui também isso. A ideia é trazer uma experiência mais próxima da fantasia medieval totteniana e nos integrarmos aqui todos nós. Né? Isso, aí, isso aí, isso aí. Então vamos conferir mais um pouquinho aí, algumas imagens. Aí galera, tô aqui com o Dequinha, olha só, encontrei aqui na Convenção dos Anéis, Dequinha ilustrador aí, ilustrador tolkieniano, e ele tem aqui algumas obras aqui, para quem não conhece, autor do bestiário, vai mostrar aqui para vocês, olha só. É Infelizmente esgotado, né? Mas é. trouxe aqui umas, umas o mostrário e também do sketchbook, que agora está numa nova edição. De luxo, numa é? edição maravilhosa. Olha só, edição, capadora artesanal de luxo, né? Exatamente. Olha só, capadora. Capadora. eu fiz esse livro todo no formato como se fosse um livro arquivo, que é um livro onde você vai descobrindo, encontrando itens. Olha só, decorrer dele, né? além das ilustrações. E vale lembrar também, né, daqui que ele é feito artesanalmente, como você falou, ou seja, o próprio autor. Que produz esse livro aqui, né? Exatamente. editora, né? Exatamente. 100% da impressão, a encadernação, as ilustrações, a por cento foi o que fiz. Pô, ele ilustra, é, você é bichão mesmo, né? É. Tipo, o Garelu. <risos> ele ilustra, produz o livro e faz tudo aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E Dequinha, deixa aí suas redes sociais, principalmente Instagram, siga o Dequinha lá, que você acha também o link para o site dele para compra dessas obras maravilhosas. Exatamente, é só procurar o Dequinha, o Dequinha, que você encontra o site, o Instagram com todas as mídias sociais, né? Tranquilinho de achar. Pô, oh, legal conhecer aqui o Dequinha pessoalmente, a gente Bom, se encontrou é, várias é, vezes exatamente. aí, né? Vários, áudios, whatsapp, né? E agora conhecendo presencialmente. Prazer ao conhecê inclusive. Valeu, viu? Aí, galera, estou aqui com o Alexandre da Terra Leste. Como, como ele diria a Terra Leste com X. Ale, você é um dos organizadores aqui da Convenção dos Anéis. Conta mais um pouco. O Eric já falou um pouquinho. a visão dele sobre essa convenção? Qual a sua visão sobre esse evento aqui? Qual é a ideia? Então, vou falar um pouco sobre a visão, missão e valores. Sacanagem. Ah, empresa. <risos> esse sempre chocanismo. Esse a gente não pode negar que deu sangue pela empresa. Cara, é o seguinte, a gente detectou que a gente precisava, precisava reunir a galera que gosta, que ama, Tolkien e que quer estar tá junto, quer fazer uma festa, enfim. E aí falou, cara, vamos fazer na loucura, vamos fazer na loucura. E a ideia, obviamente, a visão que a gente tem é que a gente conseguiu de fato apresentar uma coisa muito legal, muito diferente do que a gente está acostumado. E, cara, é a gente conseguir, daqui para frente, aumentar isso. A gente fazer outras edições, cada vez maior e crescer, cada vez... Pra que, quem sabe um dia a gente não faça uma convenção aí enorme a ponto de não só trazer o bolseiro, mas trazer toda São Paulo para cá, pro Rio também. Aê. Curtir esse calorzinho. Ou, às vezes, levar a convenção para São Paulo também. Né? Por que não, né? Por que não, não, não, né? né? Eles estão deixando a gente sonhar. Cara, a Terra Leste é uma startup que a gente criou em 2018. É um sonho de vender experiência medieval e, obviamente toda baseada em Tolkien, né? A é gente que ama, a gente sabe que não tem como a gente fazer qualquer coisa nesse nível sem envolver Tolkien, né? Falar sobre medieval, sem envolver Tolkien. E, cara, e aí a gente falou vamos fazer essa loucura e vamos. E a gente começou a desenvolver os produtos, os serviços. E assim, a Terra Leste é uma empresa, né? Existem sócios e tal, mas não é pra gente. A gente quer fazer ela pro mundo, sabe? A Terra Leste tem que, tem que dar certo para o mundo, que a galera tem que viver as coisas que a gente faz, as aventuras que a gente promove, né? E o, o evento de hoje é, uma grande, é um grande exemplo do que a gente quer fazer junto com a Terra Leste, né? Super legal, isso... super legal mesmo. Eu gosto demais dos produtos da Terra Leste e gosto também da criação que vocês fizeram, né? É, a extensão ali da Terra-média pra Terra Leste que não foi explorada, isso é bem legal, tem até mapa, né? E, e nomes, de todos, nomes, todos né? Exatamente, com page, né? no legendário de todos. Exatamente. Né? Então, para seguir a Terra Leste no Instagram, qual que é o Instagram? Terra Leste_ É a Terra Leste no Facebook, Terra Leste no YouTube, Terra Leste no na Twitch, enfim, que em breve a gente promete voltar aí com ela bem forte, então fiquem de olho. E a Terra Leste com um S, tá, galera, né? Com X fique... não. <risos> Sempre zoando aqui a galera, né? Quem vai pra São Paulo zoa a gente lá. Então quando chega aqui no Rio, a Justo. Gente... <risos> Valeu demais, mano. Qual é o grande mérito da queda de Lula nesse momento? É colocar a história da Segunda Era cronologicamente. Não, e detalhe, ele usou é, a cronologia ali nos apêndices, né? É, o conto dos anos mais especificamente, tendo no apêndice B do Senhor dos Anéis. E ainda ele fala que ele acrescentou mais coisa. Ou seja, se o apêndice, se esse conto dos anos, ele já é sistemático, já tem muita coisa, ele ainda colocou mais. Tô bem sério, porque tem, tre tem trechos e textos transversais. Isso. Então o Tolkien tem rascunhos, tem textos que estão lá, mas escondidos e que complementam. O Preston fez um trabalho muito bom. É muito bom. Pilar isso de uma forma, uma forma linear. Linear. Então você tem pela primeira vez a história de Númenor, a história da segunda era de forma linear, cronológica. Isso dá um, um norte muito bom para quem, por exemplo, começou a assistir a, a, a, a série e é isso que está acontecendo, né? Não pode passar! Chama de Odum, você! assim que eu noto, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, foi quando eu tava, eu recebi uma mensagem de um primo, formado de administração e que nunca foi assim desse universo, e de um dia para o outro o cara começou a assim, mandar mensagens falando sobre o review que a gente fez lá com o Romariz, Dona etc, e que não né, porque eu li o seu eu falei o quê? E aí eu falei assim, cara, que legal que a série conseguiu causar nas pessoas, sabe, de irem buscar mais informação, elas precisam do visual para despertem o interesse. Na literatura, né? Eu tenho um exemplo, até de gente grande, assim, é... o próprio Primo Rico, uhum. Thiago Negro, ele começou... Ele fez um podcast com ele? Fiz, ele me convidou, e ele falou, cara, eu me interessei por Tolkien por conta da série. Eu pirei na série, e ele falou, cara, eu preciso conhecer esse autor. E vou buscar. Cara, ele comprou toda a coleção de Tolkien, de livros, e... e... É porque ele é o primo rico, ele é o primo rico, e então ele... Não pediu desconto. Não pediu desconto. E ele começou a ler Tolkien. Ah! aqui com Afonso 3D. Consegui pegar ele no finalzinho do evento, porque ele falou pra mim que não queria dar entrevista. O Web Celebrity. já Web de desgraçado. E aí, cara, curtiu o evento? O que, que você achou? Cara, foi dez vezes melhor do que eu imaginei. Assim, nunca imaginei que fosse horrível, não é isso. Mas é porque o lugar é muito legal, né, cara? Tipo, a temática de Númenor sendo numa ilha ainda, né, cara? É incrível, achei bacané. E, e a onda chegando, né? <risos> é, não, a onda chegando, eu tô com medo daquelas montanhas ali caírem em cima da gente daqui a pouco. Mas tudo bem, estamos aqui, vai que é para gente ir, né? Vai, verdade, vai, que, vai que seremos história. Mas, cara, muito bacana, de verdade. <risos> Ele sempre tem que entrar, sai que é o meu eu momento. Falar, sai sabe. que é o meu momento, é o sai. É o, biscoiteiro. Nossa, é o biscoiteiro. Tá, fica <risos> atrás, fica <risos> atrás. E aí, cara, tipo eu quero que você fale isqueiro na escola, para. Isqueiro para. na escola. Não é isqueiro, não é isqueiro. <risos> Fala. Isqueiro na escola. Não, pisqueiro. pisqueiro... É com chique. Isso mesmo, morô? Pisqueiro... <risos> pisqueiro na escola. Na escola. Não, porra! <risos> você não pode tá nada, cara, porra! <risos> Tomem cuidado, hein. Aquela dancinha lá.